Você disse que tinha se arrependido, eu não duvido, de verdade, eu acho que as pessoas podem se arrepender e mudar, eu realmente acho isso, mas eu entendo também que eu posso escolher não continuar mantendo quem me machucou na minha vida, e eu até acho mais maduro ter coragem de dizer adeus, ter coragem de deixar ir alguém, mesmo se alguém sendo a pessoa que um dia eu amei, não é rancor, não é medo, são escolhas. Eu escolho quem fica comigo e quem não fica. Eu escolho qual tipo de relação eu quero pra minha vida. E de você, eu não quero nada. Eu só quero passagem pra eu seguir o meu caminho. E te desejo sorte e muita maturidade pra você seguir o seu. Sério, eu não duvido que você tenha reconhecido seus erros e que agora está decidido a ser uma pessoa nova. De verdade... Acho foda quando as pessoas enxergam o que foram, quando reconhecem isso e mudam pra melhor. Eu espero que você mude. Mas escolho que você mude de preferência distante de mim. Que aprenda a receber o amor de alguém e que entenda também que quando alguém te dá afeto, você não engana. Espero que você entenda que quando a gente entra na vida de alguém, a gente entra pra fazer a diferença. E eu espero que você compreenda que essa diferença não é sendo a sua pior versão você disse que me quer de volta que quer uma nova chance que pretende fazer tudo de um jeito diferente mas meu bem eu te dei a maior parte de mim eu te mostrei por inteiro você me viu vulnerável e eu deixei que você tocasse as minhas inseguranças você sabia as minhas fraquezas as minhas marcas e um pedaço grande da minha história eu te contei você teve a oportunidade de fazer valer, de ser alguém foda em meio a todas as relações que eu tive de sobreviver. E o que você fez? <risos> Cagou. E agora você disse que se arrependeu? Tudo bem. Eu até acredito que as pessoas possam se arrepender. Mas agora você pega toda essa bagunça que você fez e amadurece com isso. Não vou te aceitar de volta como cortesia. O seu prêmio é o fim. E a consequência disso é olhar pro lado e não me ver nunca mais.